Meus amados irmãos, querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e correta? Abaixo desse vídeo tem um blog e neste blog tem treinamento online que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Acesse o blog abaixo desse vídeo.